A economia, ela passa pela maior crise desde a proclamação da República. E, embora os vamos dizer assim, os ingredientes proporcionados pela crise política afetem. Nós, estamos, nós temos também outros fatores. Nós temos, por exemplo, a, a, a, a gastança que foi é, feita pelo governo anterior, a irresponsabilidade com a, os balanços públicos, a desconfiança que isso gerou é, diante do mercado internacional. Então, são fatores que têm... A, a, implicância direta nesse resultado. Agora, o importante de tudo isso não é nem o tamanho, é o fato da gente ter parado de cair e até ter um resultado positivo. Isso já é para comemorar muito. Nós tivemos uma super safra é, e isso ajudou no crescimento é, do PIB. Eu penso que agora é, a gente tem pelo menos uma perspectiva do que está por vir na economia. E passando, obviamente, esse, essa tempestade política, a tendência é o Brasil se firmar na retomada do pleno emprego e é uma, uma economia sem muitos sobressaltos.